Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo 011 no vídeo de hoje. Eu quero gravar para vocês, é um vídeo é, para iniciante aí, tá? Eu vou ensinar vocês aqui a tirar a asa, essa lateral, carenagem lateral, que a gente chama de asa da Titan 160, tá? Para tirar da Fã, também era bem parecida. É o seguinte, na Titã, ó, aqui embaixo, deixa eu ver, aqui ó, tá vendo? Esse ferrinho tem uma haste que, que segura as duas abinhas. Na fã, se eu não me engano, não vai ter essa haste, tá? É mais fácil ainda. Na Titã tem que tirar essa pecinha aqui. Então nesse vídeo de hoje aqui, ó, espero que vocês gostem. Sem enrolação, já vou ensinar você a tirar, tá? É bem fácil e rápido. Acompanha aí. Bom, então vou lá para as ferramentas Primeira ferramenta, chavinha de fenda, tá? A segunda ferramenta, essa chave L10, beleza? A minha é bem ruimzinha, mas vai dar certo Seguinte família, rapidão aqui, ó Para mostrar para vocês a enrolação Ó, já pega aqui a chavinha de fenda, tira esse parafuso aqui Não vou cortar esse vídeo, vou tentar não cortar Tentar ser bem rápido, estou fazendo com uma mão Então é mais difícil, né? Ó, tirou esse parafuso aqui E parafusinho chato, hein? Ó, parafuso foi embora Aqui, ó, também vai ter um parafuso a Minha moto nem tem mais, ó, já perdi o parafuso Mas para você tirar o parafuso daqui Você tem que apertar o miolo dele E tirar ele de lado assim com a chave de fenda É bem facinho, tá? Ó, vou tirar o do outro lado da moto aqui Que minha moto só tem de um lado só Só para ensinar vocês aqui, ó Ó Pegou aqui esse parafuso, tá vendo? Ó, perto o miolo dele Pega a chave de fenda, coloca aqui, ó Tirou já, ó Só puxar, já caiu no chão Não perde esse parafuso aqui, ó Porque ele custa 15 reais Tá? Só um parafuso, 15 reais O que, que vocês acham? Tá barato ou não? Ó, com uma mão aqui eu vou puxar a carenagem Lateralzinha Foi embora Joga no lixo, certo? Aqui, ó Agora Vou pegar a chavinha L10 aqui, ó Deixa eu virar o guidão da moto Pra esquerda Ó, vou ter que tirar esse parafuso aqui, ó Tá vendo esse parafusinho aqui do meio? Ó ele já, já desatarrachei ele Então fica mais fácil Porque eu tô filmando com uma mão Ó, parafusinho L10 Foi embora Esse ferrinho aqui, ó Puxa pra frente ele praticamente sai sozinho, tá? Foi embora, joga no lixo, tá? Agora, parafuso. Tem outro L10 aqui. Vou pegar a ferramenta aqui. Se liga, família. Deixa o like para fortalecer. Para esse vídeo chegar a mais pessoa, para a pessoa aprender. Você pode precisar utilizar isso para trocar a aba. Se você quiser colocar a aba da fã, Da titana fã, tá? Se você cair, riscar. Você mesmo pode trocar em casa, ó Tirei o parafusinho, tá? Agora aqui é o seguinte, família Ó, tem um parafuso aqui, certo? Aqui embaixo Deixa eu ver se consigo filmar pra vocês aqui Ó, aqui, ó Vou dar um zoom Focou? Focou, ó Bem aqui Tem uma, uma ó É um negócio de encaixe, eu vou puxar pra fora Pro lado esquerdo, ó Saiu, beleza? Bem facinho. Voltar o zoom aqui. Beleza, família. Tirou o encaixe. Agora você vai ter que puxar um pouquinho. Ó, pega aqui embaixo. Ó. Pega aqui embaixo. Fez esse movimento e puxa para lá. Ó. Com uma mão. Vamos ver se eu consigo com uma mão. Eita, sai. Não foi aí, com uma mão consegui tirar uma mão é chato pra tirar, hein mas é bem simples ó, pra você entender, família aqui tem esse, é um encaixe, tá que você vai ter que puxar a peça pra trás e tem esse encaixezinho que a gente tirou que aí você puxa a peça pro seu lado beleza? é só isso, bem fácil do outro lado a mesma coisa tá, aí você vai virar aqui a o guidão para o outro lado da moto, certo? Vai tirar essa capinha e vai fazer o mesmo procedimento, tá? Eu vou tirar aqui, olha lá, tem um parafuso aqui, eu vou tirar e vou mostrar para vocês como que fica a Titã, vai ficar com cara de start, vou tirar e vou mostrar para vocês, beleza? Curtiram? Bem rápido aí, bem fácil para ensinar quem não sabe, demorou? Acompanha aí. Então família, voltamos aqui Agora nossa Titan já tá com cara de start né? Porque a Titan sem essa carenagem Fica com cara de start Se liga só Tirei dos dois lados O que, que vocês acham? É fácil montar? Desmontar ou não? Vocês acham que eu deixo a Titan assim? Ando com ela assim? Ou vocês acham que eu vou montar a abinha? Comenta aqui que eu quero saber, demorou? Né, Por enquanto eu vou deixar sem assim. Vou esperar vocês comentarem aqui Se eu devo gravar um vídeo um Modelinho Peak start certinho né aí ó a moto sem carenagem fica esses ferrinhos aqui ó demorou rapaziada rapidão aí ó cinco minutos já desinstalei os dois lados da moto fazendo com as duas mãos é mais rápido ainda tá bem facinho mesmo demorou curte o vídeo aí para esse vídeo chegar mais pessoas, para pessoal aprender como desmontar a moto fechou tamo junto até o próximo vídeo